As igrejas atuais mais parecem como casa de shows do que a casa de adorar a Deus, isso porque homens e mulheres vão até a igreja com um propósito bem diferente do que buscar a Deus. Em que isso edifica a igreja? Diante dos seus olhos essas cenas. Uma pergunta, isso é unção ou emoção? Enquanto para alguns a unção é a presença marcante do Espírito Santo de Deus, para outros a unção já é um tipo de sentimento, tão forte que uma pessoa expressa de uma forma muito eufórica, e muitas das vezes chega até a assustar os outros irmãos. <risos> E é, os pastores estão sendo alvo de críticas por estarem sempre expostos a situações um tanto incomum. Para uns, pura unção. Para outros, pura emoção da carne. Comempre o sébria! Só eu, Senhor, que vou marcar essa casa! Nove, sere, revoar! Dispensei eu uma milícia de anjos nessa madrugada! Então já vai deixando o seu like abençoado aqui no canal, porque vamos conhecer a partir de agora coisas absurdas que aconteceu na igreja.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 Mas nessa igreja, os irmãos levaram a dança para outro nível. Veja só isso. A partir de agora, vai começar. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, sentar, senta, senta. Gente, a pastora, isso. Isso aí, Jesus, tem poder. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui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 tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati A gente vê cada coisa por aí que não dá para acreditar. Realmente a internet é um mundo de informação na palma da nossa mão. Graças a essa tecnologia que temos cenas como essa. Veja só isso!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 diante dos seus olhos essa cena.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 E a pergunta é, cenas como essa serve pra quê? Edificar a igreja ou envergonhar cada vez mais o evangelho de Jesus? E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece de deixar o um like aqui e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. A cena que vamos ver agora aconteceu lá nas gringas. Wake up. up. Eat quickly. Today no time. No time. You eat quickly. Limited time today. É por acontecimentos como estes que os pastores estão cada vez mais sendo alvos de críticas por estarem sempre expostos nessas situações um tanto bizarras. Para muitos que professam a fé em Jesus, a grande maioria das igrejas evangélicas atuais estão deixando a essência do cristianismo de lado. Eles estão cada vez mais adaptando um estilo mais moderno, seja nos louvores, nas pregações e até mesmo no comportamento. E no meio disso tudo surge aqueles pastores que extrapolam um pouco os limites nas igrejas.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 Realmente, hoje em dia, está cada vez mais difícil de diferenciar um cristão de uma pessoa não cristã pelas suas atitudes, isso mesmo. Para muitos, esse povo cristão estão sendo enganado por falta de conhecimento, por não estudarem as escrituras sagradas. E lamentável que, as poucas igrejas tradicionais que restam, estão cada vez mais distorcendo a palavra de Deus para se destacar nesse mundo chamado gospel. E o objetivo é o mesmo das igrejas famosas, que é, é entreter os membros para lucrar cada vez mais. Lembrando que não estamos generalizando, e sim falando do que acontece na maioria das igrejas evangélicas. Então é isso aí, vasos de Deus. No mundo evangélico é assim mesmo, fiéis cheio de energia, esbanjando alegrias e muita unção de Jeová. Já outros nada usado pelo Espírito Santo, procurando apenas satisfazer seus desejos carnais.